Trabalhava como empregada doméstica e falei, chega, vou abrir meu próprio negócio. Comecei como empregada doméstica, né? É... Aí comecei a trabalhar como manicure. É, e queria um pouquinho mais, e aí fui conhecendo um pouco da podologia, fiz um curso técnico de podologia. É, começou na minha casa, era uma, apenas um cômodo na minha casa. É, eu desmanchei um quarto e fiz lá. Era uma salinha, que nessa sala eu fazia parte de manicure e fazia a parte de depilação. É, aí depois começou a aumentar o movimento, aí eu tive que tirar a minha sala para poder ser uma recepção, para recepcionar as pessoas. É, aí começou a aumentar um pouco mais o movimento, eu desfiz do quarto do meu filho e montei outra sala. É que assim, meu filho sempre foi muito parceiro, porque ele desde pequeno ele sempre viveu dentro do salão. Então a minha casa passou a ser só uma cozinha, um quarto, um banheiro e os outros passaram a ser meu salão. só como manicure e não estava suficiente, eu fui procurar o Sebrae. É, o primeiro workshop que eu fiz lá foi o empreender e aprender, depois comecei a fazer vários workshops e nesse veio o Empretec. E aí foi um curso que mudou muito, que realmente abriu a minha visão do que era empreendedorismo e comecei a empreender de verdade. Aí foram divisores de água na minha vida. É, não foi fácil, né? teve aí altos e baixos, teve um curso chamado lá é, Empreendimentos da Beleza. Comecei a frequentar, foram dois anos consecutivos de curso e isso abriu muito a minha mente. Eu sou mais executar, trabalhar e, e para um negócio você tem que saber administrar ele, você tem que saber realmente para onde está indo o seu dinheiro. E isso foi muito difícil e ainda é muito difícil, né? É, hoje lógico com mais conhecimento né é, justamente a parte jurídica do Sebrae ajudou muito nisso né a parte de finanças ajudou muito a você dividir o que é da empresa o que é pessoal é, somos Empresa é são pessoal, mas você tem que saber dividir, afinal de contas, é da empresa que está o salário para pagar suas despesas né, pessoal. então você tem que saber dividir. Para começar mesmo, veio eu vendi meu carro, fiquei sem carro, para começar, e aí depois veio a parte de, de investimentos do Sebrae. Aí acabei tendo conhecimento de um programa chamado Superman no Sebrae e comecei a, nele oferecia assim, um curso de para você adquirir esse. Esse valor você tinha que fazer um curso, eu fiz esse curso de uma semana, obtive esse investimento e foi onde eu usei para fazer a reforma. Hoje, né, tô com um salão que já está com mais colaboradores, não sou mais eu sozinha, hoje a gente trabalha com mais três pessoas. Tá sendo, assim, um aprendizado para elas também, porque daí ajuda elas também a empreender aí atrás dos objetivos delas. Música não trabalha aqui só como podologia trabalhamos hoje como manicures hoje a gente tem esteticista tem cabeleireiro considero que seja bem completo em uma hora ele pode escovar o cabelo ele pode fazer uma unha e sair daqui completo é, hoje o meu salão está assim superando as minhas expectativas é, ainda não está sendo fácil né ainda mais hoje em dia né esse meio de de competitividade que tem no mercado, é muito grande, então você tem sempre que estar tá buscando. É, a gente quer mais coisas, é lógico que né os clientes da gente sempre quer novidade, então estamos sempre indo atrás. É, daqui dez 10 anos eu não vejo só um salão de beleza, eu vejo como um mini spa que vai trazer saúde e bem-estar para os meus clientes. E sonho não é fácil de realizar se você não sair da sua zona de conforto. Mas é, você sabe que lá na frente você vai ter o dobro disso. Porque no final vai dar certo, desde que você corra atrás disso. Sou Veronise Santana Duarte, proprietária do Espaço Vera Santana, e essa é a minha história.